Olá Brasil, olá Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos, estamos começando, Alô meu povo, opa, tô na área, que gostoso, boa semana pra você, viu? Dia do pega pra capar, né? Olha, a partir de agora o Nilson Araújo trazendo aqui pra você as principais informações da nossa cidade aqui no Jornal da TV, SB Notícias, obrigado pela sua companhia, a partir de agora você vai interagir neste Dia 23, é isso? 23 de maio de 2022. WhatsApp do povo, WhatsApp da nossa gente, flagrantes, denúncias, 997824426. 997824426, é fácil. É? Vai se inscrevendo aqui no canal da TV SB Notícias. Clique aí no gostei e ative o sininho. Tá certo, meu povo? Então... Vamos em frente que atrás está cheio de gente. Atenção, motoristas, atenção, você que trafega ali pela SP304, rodovia Luiz de Queiroz, o viaduto ali próximo do KM139, né? Atenção, atenção, cidade, atenção, região! Interdição parcial a partir de hoje, segunda-feira. Então tá proibido você passar por debaixo. Né, do, do viaduto, você vai ter que acessar ali a saída 139, para você que vem de Piracicaba vai ter que passar por cima lá agora, né? Pelo, pela né, a lateral, né, a via lateral da, da, da SP, tá bom? Não vai poder passar, não, tá interditado ali embaixo. Eles estão, né? O, a, o DR junto com a empresa que está aí fazendo a execução da manutenção, é, eles, eles interditaram parcialmente. Depois de 15 dias que terminar o serviço, eles vão interditar o outro lado, americana, sentido Piracicaba. Tá? Então, alerta aí aos motoristas. Opa, você que está chegando agora aqui no Jornal da TV SBN, o que está que acontecendo? Né? Olha aí, deixa a imagem lá, deixa a imagem da SP. O que está que acontecendo? É que teve aí um caminhão no ano passado que passou aí por baixo do, do viaduto, aí bateu, aí comprometeu a, a SP 304 né, em virtude do, do, do, dessa batida aí no, no, no viaduto, né? Então aí depois de meses, depois de meses, eles estão aí agora fazendo essa manutenção depois dessa contratação emergencial. Hoje pela manhã nossa equipe já esteve lá fazendo imagens aí do local, veja aí, né, os trabalhadores. É, tem também ali o pessoal que acessa, né, a para entrar em Santa Bárbara do Oeste no 139. Ali você vai passar, vai acessar o 139 para passar em frente ali a rodoviária, né? Ali não está interditado, dá para você ir, mas olha só, dá para ver os trabalhadores, né, os homens que estão lá já, os trabalhadores levando lá os cones para fazer a interdição, tá vendo? Olha lá, ó. um, dois, três, quatro homens já lá levando os cones para fazer interdição na pista, na rodovia Luiz de Queiroz, SP304, em alerta. A gente alerta você, alerta os motoristas, porque vai ter praticamente aí uma pequena lentidão nesse trecho aqui da Luiz de Queiroz. Tá aí, tá falado, né? A Guarda Civil Municipal de Santa Bárbara do Oeste prendeu... Veja só, isso foi no final da, da sexta-feira. É, olha aí, prendeu lá no bairro Santa Rita indivíduos que estavam tentando é, furtar trilhos. É isso mesmo, trilhos na antiga linha férrea. Era só o que faltava, né? Mas aí a Guarda Civil foi acionada, esteve por lá, né? outros dois comparsas conseguiram fugir. Isso foi por volta das 10 para as 4 da tarde. Eles estavam tentando cortar os trilhos. E, e adivinha, adivinha com o quê? Com o um cilindro de oxigênio, né? É, eles tinham já cortado 10 pedaços. E um veículo estava ali nas mediações para já é, na retaguarda. Para levar as peças, mas aí é. Dois fugiram, um foi detido e agora vai ter que responder aí por esse ato, né? Esse ato de furto, ali, essa tentativa de furto de trilhos na linha férrea do bairro Santa Rita, Guarda Civil Municipal em ação aqui na cidade de Santa Bárbara do Oeste. Olha, um alerta para você que está acompanhando aqui o Jornal da TV SB Notícias, hein? Vamos falar da Dengue, vamos falar da Dengue. Eu quero agradecer o seu carinho, a sua audiência, né? Quantas pessoas que não vêm falam comigo e falam, olha, eu assisto lá o programa que você faz na, na TV, eu assisto o programa que você faz no Jornal da TV SB Notícias. É, o nosso programa é esse, né? Produção, edição chefe aqui do Nilson Araújo. Tem o Laércio na, nas imagens, da na edição. E lá, vamos que vamos, vamos pro pega pra capar. Por quê? Saúde pública. A dengue fez três pessoas, já três vítimas fatais aqui em Santa Bárbara do Oeste. Isso foi divulgado, aliás, pela Vigilância Epidemiológica. A, da região aqui de Campinas, né, da cidade de Campinas. Nós tivemos essa informação no início do final de semana, três mortes, viu, gente? E as três mortes pessoas idosas, né? Pessoas idosas que às vezes contraem a dengue, estão aí com a imunidade mais baixa. Então, é, americana, nós ficamos assustados aí pelo fato do dobro já, né? Seis mortes foram, foram confirmadas lá e aqui em Santa Bárbara do Oeste, três mortes. É, nos pronto socorros lotados, né? Prontos-socorros lotados, é, os óbitos, inclusive, olha só é, Uma mulher, é isso? Uma mulher de 78 anos que morreu no dia 16 de abril Uma outra mulher de 94 anos que veio a óbito no dia 1 de maio E um homem de 88 anos, morto no dia 1 deste mês, tá? Além de, dessas três mortes confirmadas... Outros quatro óbitos estão em investigação. E uma dica, né? A gente aconselha você que viu aí essas imagens, né? Lixo no lixo. Vamos, vamos fazer aí a nossa parte também para que esse mosquitinho assustador é, não venha é, aterrorizar aí outras famílias também. Aqui em Santa Bárbara do Oeste nós temos aí registrado 1.467 casos positivos de dengue. Um aumento, minha gente, sabe de quanto? 98, é, 99,8% em 23 dias. Então evite, né? Pode voltar para mim. Evite jogar aí garrafas plásticas, né? Garrafas de vidro, né? A céu aberto. Aí, olha, cai a água, a água fica ali. E o mosquitinho, o, mus... o próprio mosquitinho já disse que ele é dengoso, né? Sabe por quê? Porque ele não gosta de água suja, não. É água limpa e parada. Água limpa e parada. É? É. Vamos dar um basta. Vamos cobrar, sim, do poder público ações ações é, é, é, é mais intensificadas. Mas nós também, como população, temos que fazer a nossa parte. Olha, houve um acompanhamento, o cara roubou, foi isso? O cara, olha só, o cara, o cara tentativa de roubo, porque não levou nada, mas aí é, foi irradiada a informação e a polícia militar fez o acompanhamento, não é isso? Olha, o um rapaz lá na cidade de Capivari, ele tentou é, roubar um posto de combustível, num posto de combustível, foi no sábado, ele tentou assaltar o posto, né, e ele foi flagrado aqui no município de Santa Bárbara do Oeste Foi localizado num canavial aqui na, no bairro Santo Antônio do Sapezeiro Duas horas da tarde, os militares foram informados De que um homem em um veículo, Gol, né, teria tentado um roubo nesse posto de combustível Aí tá, beleza, ele tava armado E aí foi radiado, olha, o carro é esse, o carro é assim, assim assado E aí localizaram o carro, né, é, com as características, a placa, tudo é, foram até um morador aqui do bairro Conjunto Romano, só que não tinha ninguém em casa. Só que aí fazendo buscas na rodovia Comendador Américo Emílio Homem, na SP-306, nas proximidades lá do bairro do Sapezeiro, viram um veículo gol. Pode voltar para ali. Olha, viram um veículo gol, né? O condutor tentou fugir, mas não conseguiu. Né? Ele entrou num canavial, ele foi preso ali por roubo. E né, tentativa de roubo e resistência. Sabe por que resistência? Porque na delegacia ele ainda agrediu uma militar. Tem cabimento? Olha, é, ele ainda agrediu uma militar, então agora ele está em poder da justiça. Tá bom? Essas foram as principais informações. O um resumo aí do final de semana para você. Ao decorrer do dia, a gente vai interagindo também com as informações no portal SB Notícias. Se você tiver denúncias, pode enviar para o WhatsApp aqui da nossa produção. Fiquem à vontade, porque aqui é onde o filho chora e a mãe não vê, né? Então, boa semana para você e até amanhã. Mexeu com você, mexeu comigo. Tchau, meu povo!